Olá, muito boa tarde, bem-vindos ao workshop deste sábado, eu sou a Joana e como sabem estou aqui para passar as vossas perguntas ao nosso formador, portanto aproveitem. A semana passada estivemos a falar sobre imprimibilização do exterior e hoje estamos prontos para começar a tratar da umidade no interior da nossa casa. Para isso, tenho comigo hoje um homem que veio do Norte do propósito, ele é técnico da Robiallac e já tem 14 anos de experiência na área. Disse bem, Pedro Disse, Patrício bem-vindo à Alphamerlan, Pedro, qual é que é... Eu sei, é assim, se eu pedir a alguém para levantarem o dedo quem não tem umidade em casa, vão ser claro. muito poucas as pessoas, portanto é um problema muito comum. O que é que está por trás deste problema, quais são as causas principais? As principais causas que podem haver deste problema são duas, ou infiltrações, por uma uhum. má impermeabilização da, da, da casa, do exterior, exatamente, ou então problemas de condensação. O que é a condensação? É a umidade que está no estado gasoso, que em contato com uma superfície fria vai condensar e vai passar ao estado líquido. E o que é que origina? Origina é que a umidade, a água fica no filme da tinta e faz o aparecimento dos fungos. Por exemplo, uhum. temos aqui os exemplos destes pontos pretos que, que depois se vê na, na, nas habitações. Infelizmente é um problema muito comum. Uhum. As pessoas têm, às vezes têm a noção que só aparece em casas antigas, mas não. Mesmo em casas novas aparece, aparece também com alguma, com alguma frequência. Sim. E gostava também de fazer já aqui um à parte, que é... Nós devemos nos preocupar com as umidades, com os fungos. A maior parte das pessoas preocupa-se por uma questão de estética, porque fica uhum. feio, porque. mas devemos nos preocupar até mais por uma questão de saúde, pois. porque faz mal, um excesso de umidade faz muito mal até a gente uhum. a respirar. Uhum, Quem tiver problemas de, de pulmões, de, de respiração, pode, pode ter problemas. Okay. E ora bem, e o que é que vamos falar hoje? Vamos nos focar basicamente em umidades por condensação, que é as umidades que a gente pode resolver dentro de casa, okay. porque quer umidades por... Um, por, por infiltração, que era por capilaridade, que é o comum salitre, que as pessoas chamam uhum. de salitre, são umidades que a gente não consegue resolver dentro de casa, temos que resolver muito no fora. exterior. Exatamente. Embora, por exemplo, para umidades por capilaridade, eu gostava de vos dar o esquema de. atenção, não há nada que vá resolver a 100% a umidade por capilaridade, é um uhum. problema muito difícil de resolver mas podemos atenuar, porque é um problema que também aparece em várias casas e com bastante frequência. Porque a pilaridade é uma coisa que vem do chão, é isso? É, exatamente. So, a os... a umidade infiltra-se principalmente nas fundações das casas. ou qualquer... sobe, É a única umidade que vem de baixo para cima, sobe as paredes. Okay. Ou até as próprias areias, na altura de fazer a massa. Da... Também podiam já estar contami já contaminadas e faz o aparecimento. Que a tinta descasca toda e aparece assim, branquinho, um, tipo um, de folha de algodão. Uns e, branco, exatamente, okay. exatamente. pelos exatamente. E eu gostava que de, de explicar às pessoas qual o esquema de pintura que a gente pode utilizar para atenuar essa situação. E muitas vezes resolve. Depende é do nível higrométrico, ou seja, o nível de umidade das paredes. Se a gente conseguir resolver a infiltração, de não entrar mais água, e usando este esquema de pintura, vai conseguir resolver. Agora, se não conseguirmos resolver o problema, vai atenuar. Okay. Não, não consigo garantir que vá resolver. Então, o ideal é, é deixar de haver passagem de água. Exatamente. Que, que não conseguimos. Resolver se não for de forma mais estrutural. Não exatamente, não é? exatamente, okay. exatamente. Ora bem, costuma-se dizer que quando se tem problemas de salite o ideal é botar abaixo para construir de novo. Exato. Porque basicamente é esse o processo. E é mesmo, é é é mesmo esse, é o é processo. esse o processo. Por exemplo, okay. imaginemos que a gente aqui tínhamos problemas de salite. O que é que a gente teria que fazer? Teríamos que picar a área afetada uhum. até o tijolo ou até o bloco, ou seja, tirar okay. tudo, tirar tudo. Escovar bem, não pôr água, a pior coisa que a gente pode fazer, por exemplo, quando aparecem essas manchas aqui, é pôr água, porque aquilo é. Porquê é que aparecem aquelas manchas? A umidade, quando sobe, ela não, não ela consegue evaporar, sair, não? exatamente, não consegue evaporar das paredes e então bem para fora e faz o descolamento da tinta. A gente, se pusermos água, ainda estamos a piorar o sistema. É escovar, escovar picar tudo, aplicar esta massa que está aqui, que seria... O botão repere, o ou rebocar novamente, no, novamente a, a parede o com esta massa, no mínimo uma camada de 3mm. Pode ser mais, menos é que não. Okay. No mínimo 3mm. Okay. Depois, então? não com fazer, a nível de acabamento, esta não é uma massa. É um Como é que um eu vou cimento, explicar? Não é é um, cimento, um cimento. Então, o que é que se pode fazer? Dá-se a massa, deixa sempre um dentezinho em relação ao resto, ao resto uhum. da parede, percebes? Dás este primário, que se chama primário anti-salitre mesmo, okay. dás este primário, começa convém ser é dado sempre em duas de mão. É um primário, mas geralmente os primários só são uma de mão, mas este convém ser é duas de mão. Dás a primeira, deixas ficar cerca de 4 a 6 horas e dás a, dás a segunda. E dás okay. a segunda de mão. E há muitos clientes que perguntam se, se pode dar o primário antes do, do reboco, por exemplo, não faz sentido Não, não, esquema? Não, neste caso não, porque a própria massa é impermeável, okay. e esta massa não dá para dar em cima de pintura, por isso é que tu tens que picar e a, a parede. Ela é uma massa cimentícia, não adere sobre, sobre pintura, sobre não, só adere okay. sobre superfícies cimentícias. Okay. Hum, depois de dar o primário, o que é que poderias fazer? Usar uma massa de acabamento, tenho aqui algumas, mas há várias opções. Há uma opções. massa de estuque? O exatamente, normal. exatamente só para dar acabamento, só para dar acabamento uhum. à parede, para ficar mais uniforme em relação ao resto da parede e depois dar o primário. Tintura. Sim, depois falámos agora, agora do, falamos do de... que podemos resolver. Isto é o que a gente tinha que fazer antes de resolver dentro, okay. dentro, dentro então, de casa. Então diz uma coisa, é possível eu identificar, se eu, se eu tiver descolamento da, descolamento, sim, da tinta, esse o problema será sempre do exterior, será sempre será sempre do exterior ou até as próprias areias estejam na altura da, da, da, da, da construção que estivessem contaminadas, percebes? Okay. Outra maneira, pois existem outras umidades por exterior, que geralmente às vezes é fissuras num prédio, uma telha partida, qualquer coisa okay. assim. E como é que a gente consegue visualmente identificar? Ela é muito parecida com a umidade por condensação, mas tem uma diferença. A umidade por condensação é mais espalhada, como, como tu vês aqui, uhum. parece aqui, aqui, ali. Humidade umidade por infiltração geralmente é, mais, é mais, mais. parece ramos de uma árvore, é mais, mais uniforme, não é tão espalhada, percebes? Okay. faz Faz sempre uma. e pode ser um tubo roto, da canalização, pode ser muita coisa. Okay. A gente não nos vamos focar muito nesse tipo de problema, porquê? Porque para identificar uma infiltração acho é que nem difícil, sempre é fácil. Não é uma exatamente. Coisa assim não A água ganhar. é preguiçosa. A água segue o caminho mais fácil, exatamente, que dá menos, que que menos trabalho. Exatamente. Apareceu-te uma infiltração aqui, apareceu-te uma idade aqui. Não quer dizer que a fissura seja aqui. Pode ser aqui ou ali e aí a água vem, vem e vem te aparecer ali. aqui. Percebes? Não é, é, uma não coisa é assim tão. Exatamente. Tipo claro claro que se aparecer aqui, seja despreitado do de lado fora da com janela um e tiver uma fissura, é dali. É dali. <risos> ok. Mas, mas a maior parte das vezes não é, não é uma coisa que seja muito fácil de, de identificar. Por vezes é preciso processos okay. mais, mais profissionais e com mais, com mais trabalho. Algum técnico, okay. Agora, vamos nos focar. Na umidade por condensação. E o que é? Como eu já disse, a umidade sim. de condensação é a umidade no estado gasoso, o que é encontrar uma superfície fria, condensa e passa ao estado líquido. Uhum. E quais são os quatro procedimentos que a gente deve fazer para eliminar umidades por, por, por condensação? Para eliminar ou para atenuar, porque se a casa não tiver respiro, se não tiver, respiro, é, se não tiver, se não tiver circulação de ar, vai acabar por aparecer outra vez, mas conseguimos sim. resolver por bastante, tempo, por bastante uhum. tempo. Primeira coisa que temos que fazer: limpeza. Como é que podemos fazer a limpeza de, de, de uma área contaminada com fungos? Uma solução de água e lixívia, uma tampinha de lixívia para um litro de, de, para é bom, um litro de, de água. água. Podemos usar alguns produtos também existem à venda para, para, para a remoção de, de, os... de fungos. Agora, o problema está aqui. Podemos usar o Robilaba, por exemplo, peço desculpa. Uhum. Não é o produto mais específico, mas se já tiver em casa pode perfeitamente pode usá-lo. Agora, o problema está aqui. porque, Por exemplo, eu se puser água com lixíbia aqui ou esses produtos remover fungos, a parede Antes vai ficar se vê, branca. e tu pensas, espetacular! E a pessoa resolve... parte do princípio que, ora bem, oh, está tá. resolvido, agora vamos, vamos, vamos pintar. pintar. E é a pior coisa que a gente pode fazer. eu vou-te explicar porquê. O fungo é um ser vivo. Ele reproduz-se e alimenta-se essencialmente, ou seja, desenvolve se com mais facilidade em ambientes úmidos e ambientes escuros. Uhum. Este, a água e lixibe, esses molduz de fungos, eles só matam fi, os fungos na, no, na superfície da tinta, não matam no, na uh, fila da tinta. Isso. Ou seja, tu olhas tinta para cima, o que é que estás a fazer? Estás lá a dar umidade e estás lá a dar escuridão. Ele não, ainda que eu vai gosto. A, estás a alimentá-lo, perdoa-me a okay. perdoa expressão. E o que é que vai acontecer? Vai acontecer que ele ainda vai aparecer com mais força. Tu tinhas uma manchazinha assim aqui, se limpaste Sim, só superficialmente, é pintaste, pensaste, quando ele aparecer, já te vai aparecer uma mancha assim. Estás a, sim, as estás, a o, estás a alimentar o bicho, okay. então o que é que deves fazer isso Fizeste a limpeza, qual é a coisa que deves fazer a seguir? Desinfecção, okay. Desinfecção temos aqui um produto que se chama desinfetante acuoso é um produto muito aguado e tem uma lógica para ser aguado, okay. porque, pensa comigo, os, os porros da tinta, se me, me permitis a expressão, são microscópios, coisas sim, muito pequeninas. Sim. Quanto mais líquido for um produto, mais fácil ele vai penetrar. Uhum. Quanto mais espesso for um produto, mais dificuldade ah, ele vai, vai, vai, vai ter de penetrar. Okay. E este produto não convém ser aplicado a rolo. Convém ser aplicado ou com uma trincha, ou com um pincel caiar. Okay. Porquê? Porque o objetivo é que tu mergulhes no produto e esfregares a parede, para obrigares o produto a penetrar, a penetrar no, okay. no, no substrato. E convém-lhe aplicares até sentir que ele está a escorrer, é mesmo até saturar. Okay. Convém-lhe aplicar até saturar. Ele apesar de ser assim embalagens de líquido, ou existe também em 5 litros, ele tem um rendimento muito grande, uhum. rende cerca de 24 metros quadrados um litro, ou seja, tem um rendimento grande. Eu okay. aconselho os clientes, por exemplo, só tem fungos aqui em cima, apliquem na parede toda, não perde nada Sim, e só, é vai, exatamente, só, vai, okay. só vai ajudar. E isto é aplicado na parede e não se lava, deixa -se não, secar? Não, é, é aplicar e deixar secar 24 horas. Okay. Por exemplo, aplicar-se hoje, vais seguir os próximos procedimentos amanhã. a seguir. Exatamente. Okay. Como não eu te é diluído, disse. não é é aplicado assim? Não, é aplicado assim como está. Ele já é... Isto aqui, ele já é muito agoado, parece água. Vocês ao virar no, no recipiente, parece água, mas é mesmo assim. O objetivo é esfregar bem a parede bem. e não tenham medo de esfregar. Esfregar mesmo que é para obrigar o produto a penetrar. Para termos a certeza... Que eliminamos os fungos, todos os fungos que já lá estão. Porque, por exemplo, mais à frente vamos falar de tintas que têm uma excelente resistência aos fungos, mas se ele já lá estiver, não há nenhuma tinta que resista aos fungos de trás para a frente. Exatamente. Se ele, já lá, se ele não estiver lá, ele vai acabar por, por, uh, por, por aparecer outra vez. Por isso é que é importante a gente. Isto é o, do sistema todo. Este, se calhar, até é o produto mais barato e é o mais sem estes os outros não vão. É o bom... passo que toda a gente salta, não é? Exatamente. Porque a faz desaparecer a mancha. Exatamente. Eles ficam logo... Como a lexivia, ou os outros produtos fazem desaparecer a mancha, a gente parte logo. Até usámos primária, até usámos tinta de acabamento, mas não. Não, não estamos não... a matar, a atacar Exatamente, o problema. Exatamente. Não, é? não estamos a atacar o problema corretamente. só fazer uma pergunta, não sei se é tola, mas Diz. tu tens tintas que são mais porosas e tintas menos porosas. É o caso das assinadas. Mas ele funciona. Certo. É, seja seja onde, exatamente seja Entendi. seja seja onde for okay. seja onde for ele, ele, ele funciona funciona mesmo por isso é que o importante é que tu tu que é para obrigar nas assinadas realmente como tu dizes que não mais têm o poro mais fechado uhum. para obrigar o produto a penetrar a penetrar no, no, no substrato Muito bem. como eu vos disse tínhamos quatro procedimentos a fazer o primeiro foi a limpeza já falámos o segundo foi a desinfecção o terceiro vai ser a prevenção, o que é a prevenção? É a aplicação de um primário de preferência, um primário antifúngico de okay. preferência. Nós temos aqui o plastron, que é super conhecido, super local. conhecido, a embalagem mudou há pouco tempo, com uma embalagem mais bonita, mais, bonita. Mais, mais estética, mas o produto é o mesmo. É um primário que já é conhecido há muitos anos e é um primário muito eficaz. Agora tem a particularidade, ele tem que ser diluído a 100%, ou seja, o que de produto Tens que usar a mesma quantidade de água, não é preciso pesar, mas usar sim, a, sim, mesma, sim. a mesma quantidade de água. E, e até vamos aqui já fazer aqui uma, uma pequena amostra de como é que se aplica o produto, porque o produto também tem uma particularidade que eu vou vos querer mostrar, que já aconteceu comigo quando comecei quando comecei na. na quando comecei na área Quando comecei na área. Ora bem, okay. esta está aqui. Deixa estar aqui esta embalagem, que eu tenho aqui uma, não vale a pena estar a abrir duas embalagens. Como eu vos disse este primário, como vamos ver à frente, ele no tabuleiro parece branco, esbranquiçado, tipo uhum. leite do bebê, mas na parede é incolor. E seja, quando começa a aplicar isto, principalmente uma pessoa que não tem este conhecimento, né, pode pensar que o produto está estragado ou algum problema, mas não, é assim, ele no tabuleiro é, é esbranquiçado, mas quando tu dás em cima... Aqui por acaso a parede é branca, nem vais notar muito, mas mesmo que fosse uma parede escura ele é incolor. Hum. Mas é normal. Vamos aplicar aqui? Se calhar acho que se consegue ver. Não. Também pode, -se, também se pode aplicar aí, exatamente. Vamos então fazer a diluição, como Tem eu os tinha dito. De frente, não Vou precisar aqui deste recipientezinho só para fazer a diluição. Vamos usar, recorta-me só um bocadinho de papel, se faz favor, Joana. Vamos usar um copo. Um copinho de leite. Um copinho de leite, exatamente, de manhácio, com uma torradinha. Vai bem. Hum e okay. tenho aqui um, um né? copo de água, estamos a misturar a 100%, e isto é misturar a 100%, estamos a misturar em partes iguais, okay. resta-me só, só para limpar aqui a embalagem para não te sujar e para aqui a bancada, a embalagem, exatamente, é coisa que... também convém limpar <risos> aqui para, para não entrar ar, exatamente. Okay. Outra coisa já agora que falaste nisso, vou, vou, vou tentar, tentar dizer uma coisa que se calhar já sabias, mas se não souberes, vais ficar a saber. Uma maneira de guardar as embalagens depois de usadas, e bem fechadas, claro, uhum. é guardar as embalagens ao contrário. É guardar as embalagens ao contrário. Porque ar. a tinta desce, sela o ar e não deixa o ar entrar na, na embalagem, Exatamente. porque o que estraga a tinta na embalagem é o, é o ar. ar. Ora bem, vamos, vamos misturar. Vamos misturar. Vamos misturar. Fazer aqui, aqui a mistura. Continua branquinho, como, como tu podes ver e como os clientes podem observar. Bem mexido, não é? Combina ser bem bem agitado. Embora este produto é fácil, como é muito líquido Sim. e porquê é que ele é muito líquido? Pela primeira justificação que eu te dei agora um bocado. Vai ter que quanto entrar... mais líquido, um, quanto mais líquido, mais vai penetrar no, no, no, no suporte. No, no suporte, exatamente. Ou seja, isto é um reforço que nós já já limpamos e desinfetamos. É sempre um isto é, isto é, uma é um uma reforço e exatamente. De... De uma casado. prevenção, como, a, como, a, como, eu disse, como eu te disse ao início é uma prevenção. Isto para se conseguir ver. Ah, faz-me esse sabor. Peço desculpa. Para os nossos clientes conseguirem ver. Exatamente. Eu, eu depois passo -te estas tintas, tu pedes-me. Sim, sim, sim, sim. Ora bem, vamos virar aqui no tabuleiro. Este é um produto que também tem bastante rendimento, porque ao fim e ao cabo, na realidade, a gente com uma lata de 0,75 está a fazer litro e meio. Ok, em qual é o rendimento da, então, deste.. Este renderá a volta dos 20 metros quadrados, 21, ah, okay. por, por, por aí. Porque tu estás, ao fim e ao cabo, tu estás a comprar 0,75, mas, mas vais a fazer, fazer o litro e meio, vais fazer litro e meio de, de, de, de produto. Ora bem, okay. vamos então pintar aqui só para vocês verem o produto. Vamos por aqui. Vamos por aqui, fazer aqui uma um bocadinho, também não é preciso a gente estar aqui com muita coisa. Vamos por aqui, vamos por aqui. Aí em baixo não sei se já se consegue ver. Consegue? Eu consigo. Eu, também, se não subir, não se perde nada. Pronto. A gente estamos a fazer. Vamos pegar no rolinho, abrir o aqui bolinho, o rolinho. Tem que ser algum rolinho? Um rolo antigota, normal. Não, não. não tem ciência não tem, não tem nenhuma. Cuidado é com uma coisa. Cuidado é assim. Um, ele vai salpicar um bocado, não é um produto muito líquido, ao é aplicar isso. ele salpica. Um exatamente. Ele salpica um bocado, mas aí. Nem o antigota resolve, não, não. Não, não, não. Okay. Nem o antigota resolve, porque. Porque é assim, o produto é muito líquido, ainda para mais estás a diluí-lo a 100%. Vamos é... já agora explicar aos nossos clientes porque é que é importante usarmos um tabuleiro e essas estrias que estão no tabuleiro. Porque é para pois... mesmo o rolo, exatamente. É mais Quando fácil. Para... Levar... É mais fácil chefe, de controlar, bem? exatamente. Tu ir e, e pôr o rolo, Tu aos primeiros aqui, porque tu quando vais buscar a tinta ao tabuleiro, ele vai absorver de maneiras diferentes o rolo, Exato. e tu quando espremes aqui estás Já a uniformizar, estás a porque o que é que poderia acontecer? Se imaginemos que eu só ia ao tabuleiro, e vinha ou à embalagem, e vinha logo aqui. As primeiras roladas, principalmente, tu ias ver que a tinta não ficava uniformemente pela parede, ficava mais de um lado, menos do outro, porque Exatamente. o rolo não, fica enxer não está enxertado não está uniformemente. Uniforme. Exatamente. Exatamente. Ok, portanto escorrer. Para não bem, baseado, e não é? Exatamente, até porque a área é pequena. Se fosse uma área maior não tinha necessidade de estar, de estar aqui oh, é a. É transparente. É transparente. Magnífico. <risos> não, mas é normal. E, portanto, isto não interessa, não é preciso ser muito melhor porque não se vai ver nada. Exatamente. Este produto vai qualquer pessoa pode dar, é daqueles produtos que qualquer pessoa pode dar porque numa, numa, não é exprimê-lo mais um bocadinho. Não, não, não, não. É muito fácil de aplicar. Olha, vou aproveitar enquanto tu aplicas para te colocar já uma questão. Sim, sim, se eu puder. Diga. Então, a senhora Fernanda diz, a minha casa nos quartos está cheia de umidade. Gostaria que me informassem que produto é de usar. Só que os tetos estão em carapinha. Certo. O que eu hei de fazer? Vai que é já que vamos fazer... falar aqui. Não, lá, que basicamente tenho este... que fazer, se for umidade por, por condensação, uh, o que a senhora tem que fazer é basicamente o que a gente está aqui é, a, o a tentar. Nós e, a... Exatamente. A, a, a explicar a Explicar. Ok. Ele está aqui. Portanto, só um bocadinho só mais de papel, assim, se faz muito favor. rápido. Peço desculpa. Estavas-me a fazer uma pergunta e eu interrompi-te. Peço é, imensa não, desculpa. Estava a dizer que o processo, se calhar, não sei se a senhora entrou agora no workshop, mas o claro, processo claro. será lavar. É, fazer aplicar, lavagem. Exatamente. Portanto, lavar com água e lexívia. Certo. Aplicar este produto que é um desinfetante aquoso. Para matar os organismos. Exatamente. Uh, de uma vez por todas, ou quase. Certo. e depois aplicar o primário, que é o passo que nós estamos a fazer agora. A fazer agora, que exatamente. É o primário plastrou... Exatamente. Plastrou... Aqui, está aí, está aí. É e tu, afinal, estás aprovada, Joana? É, eu já... Estás, estás. Já, já podes... Olha, e não existe aqui nenhuma coisa de tar, continuar a aplicar até ele absorver. Não, não, não, porque... não, não, não neste caso não. É só aplicar caso e deixar... Não. Exatamente. Buscar. Não havia problema, não há problema nenhum. Okay. Isto agora ele vai secar, isto vai desaparecer tudo e vai ficar... Vai ficar Quanto tempo de secagem? Ele secagem ao toque, ao fim de duas, três horas está seco. Para repintar, seis a oito horas. Okay. Seis a oito horas para poder... Okay. Ser, ou mais. Repintar. Pode esperar mais. Sim, não convém. É, é, é é exatamente. E a influencia? Cuidar com uma coisa. Os primários não devem estar muito tempo expostos sem, sem levar a pintura sem levar de acabamento. Pintura. Ou seja, também não convém dar isto e deixar uma semana lá o produto sem levar a pintura de acabamento, percebes? Okay. Porque os Podem primários não... Exatamente, não, não, não, não, não, não estão são... preparados, para, Exatamente, não para, estão preparados para, para isso. Ok, uh, tenho aqui mais uma pergunta para ti. Para diz-me. Algum rolo específico para a aplicação do primário? Não, um rolo o rolo anti é o... convencional. Agora, ter sempre a noção de que ele vai salpicar sempre, que ele é um produto muito líquido, vai salpicar sempre um bocadinho, chão. proteger o chão, ele também como é incolor, não notas muito mas não, não comei muito, deixar não exatamente não comei deixar não comei deixar, não comei okay. deixar. Uh, depois o senhor José pergunta se como a tinta em é color, se trata de pintar com uma tinta branca normal e depois adicionar esse produto não não não não não não, não este não, produto não, não. é aplicado é um primário exatamente é, é um primário é aplicado antes? em cima de qualquer cor em cima de qualquer cor não há problema nenhum depois em cima do primário dá a cor que mais que mais lhe agradar, sem sem problema nenhum vou fazer uma pergunta se calhar também é muito tola mas aplicar isto com temperaturas muito baixas ou, ou com uma, uma superfície que já está muito A gente devíamos mas... ter, ter esse cuidado, sim. Devíamos ter sempre esse cuidado de não aplicar nem com temperaturas muito baixas nem com, com temperaturas muito altas. Mas, devíamos a... ter sempre esse cuidado. Mas este produto, por acaso, não é... É não pior a pintura de, de forma... acabamento do que este tipo de, de, de, de produtos, percebes? Okay. E muitas vezes a pintura de acabamento é pior porquê? porque a tinta secar muito rápido ou se com frio, vai-se notar muitas marcas, o acabamento não vai ficar bonito, não vai ficar um acabamento uniforme, hum. porque isto como é um primário não tens de ter tanto esse cuidado, mas. Também não, mas, se, não é o que faz o acabamento. Exatamente, que é exposto, mas, mas, mas okay. costuma-se dizer, se fizeres as coisas bem logo de início é mais fácil correr bem no final. Claro, é mais fácil exatamente. correr bem. Correr bem no final. Exatamente. Okay. Ora bem, resumindo, já fizemos, já, já falámos da limpeza da desinfecção, Essa. da prevenção é e agora basicamente Eu é o acabamento. acabamento. Exatamente. Okay. Eu sendo o mais sincero que posso, é o seguinte, em cima de. Depois de fazeres estes três passos, a pintura de acabamento tu podes dar a pintura que tu quiseres. Não, não percebes? Não há nada que seja agora. Quanto melhor ou quanto mais resistente for a tinta de acabamento, mais resistente vai ser o sistema. Okay, toma, toma a fazer perceber. É como shampoo, temos que dar uma Exatamente, sabão, não exatamente, não exatamente. Mais. exatamente. <risos> okay. Por exemplo, por exemplo, tu podes em cima desta, em cima da de, agora imaginamos que tinha secado, já tinha secado, tu podes Posso dar qualquer uma tinta dessas tintas que, que estão aí agora. A tinta que a gente que a que tem, que é mais resistente aos fungos, mas é mesmo muito mais resistente, uhum. é o Robin Hotel. Eu sou, sou testemunha, porque eu usei a Robin Hotel. Exatamente, casa. Não, é a tinta que leva mais aditivos, é a tinta que é. resiste à condensação, porque resiste à umidade, resiste... é a tinta mais resistente que a gente tem, existe em, em mate uhum. ou em acetinado. Uhum. O acetinado ainda é mais resistente que o mate, também vou ser sincero. Agora, não convém, não quer dizer que não se possa, uhum. não convém pintar paredes, teto, tudo em acetinado. Porque vai, como é que eu tenho de explicar, os acetinados de uma forma genérica, não falando só no RoboTel, falando de uma forma genérica, os acetinados são, mais... são mais laváveis, têm mais resistência aos fungos, mas selam mais a condensação. Tu pintares paredes todas em acetinado não há problema nenhum, agora o teto devia ser, deve ser sempre mate, pelo menos tens uma parede da divisão que permita a condensação sair. Exatamente. Porque se pintares paredes, tetos e tudo, tudo em acetinado, o que é que vai acontecer? Ela não claro, vai ganhar é fogos, mas, mas, mas vais ver que a parede parece que está sempre úmida, porque não tem por onde, por onde, sair, uhum. onde sair a condensação. Que escorre, que e que aqueles Exatamente. Ir. Agora, muitas vezes os clientes me perguntam, porque eu também faço demonstrações aqui, e muitas vezes os clientes me perguntam, dizem, oh, Pedro, mas opa, a minha casa banho não tem respiro, é uma coisa mesmo complicada e eu quero mesmo o melhor. O melhor ainda é o acetinado, ou seja, o mais resistente ainda sim, é o acetinado. Há pessoas que preferem pintar tudo em acetinado e aguentar as paredes úmidas, porque fungos não ganha. Agora, eu não aconselharia, pode perfeitamente aplicar o acetinado na, nas, paredes, ah. na, nas paredes, mas, no, mas teto, no teto havia de ser sempre mate, okay. havia de ser sempre mate, até porque mesmo o Robertel mate tem muita resistência. Atenção, mesmo, mesmo o mate Sim, tem um, mesmo muita resistência. O mate a, a, a água acaba por ficar à superfície, exatamente. não fica à superfície, é absorvida para que mas não cria. Exato, não cria aquelas, aquelas, aquelas gotículas, exatamente. Depois, okay. um, como, eu, como eu estava a dizer, uh, o Robatel, ele por defeito é branco, mas permite fazer afinação em cores claras, não uhum. em cores escuras. Okay. Não permite fazer afinações em cores escuras, agora em, em tons claros, e quando digo tons claros às vezes a só, é só bege, não, pode ser azuis, pois vermelhos, um amarelos, de... verdes, desde que sejam sempre um verde claro, um azul claro, percebes, não, não, não, não, não, não cores assim muito escuras. Okay. E, e como eu te estava a dizer, vamos aqui fazer a aplicação também do, do Robitel, para vocês verem a resistência, verem tudo, verem como é que se aplica. Podem ver que aqui também já está a secar, já ah. está a secar, ela ao fim de duas horitas está a ser, está cerca o toque. Uhum. Outra coisa, como é que a gente pode ver se a tinta está a ser o toque? Nunca é pôr os dedos, é pôr as não costas é. da mão, não, não, porque vou-te vou ser... explicar porque é que não deves pôr os dedos. Porque, primeiro, se estiver fresca, vai ficar lá a tua impressão digital e depois a gente pode mandar analisar e sabe quem foi o culpado. Ah, sabe quem é. foi o culpado. Tem que ser espreita. Deves ver sempre com as costas <risos> da mão. Okay. Mesmo que seja é menos... fresca, não vai marcar não vai marcar a, a é pintura, menos agressivo, faz exatamente. exatamente. já pedi mais qualquer coisinha hoje. É Pronto, é que Eu vou sempre lá com o dedo. Imaginemos que estávamos numa obra, numa, numa construção. Foste lá com o dedo, ficou lá a impressão digital e eles podem mandar analisar para ver quem é que foi o culpado. Cuidado. Quem é que foi o culpado. Cuidado. Ora bem. Vamos agora, então, vou essas pôr aqui são duas, esta, tuas. Bem. esta exatamente. é astinada. Astinada. não sei se os clientes sabem, é que tem um bocadinho de brilho. Exatamente, é meio brilho, meio brilho. é meio brilho. É como se fosse encerado, digamos Sim. assim, é como se fosse encerado, tem Sim, um brilho. Sim, exatamente, Exato. e reflete, ah, reflete as cores, de, dependendo também da, da luz, mas reflete, que tem o refletir de cor diferente, tu pintas a mesma cor, em mate, em acetinado, em assinado a cor parece que reflete assim de uma maneira mais viva, percebe É mais viva, exatamente. exatamente. Mas tem exatamente. um defeito, tem um problema. Tem, tem mais que é... um até. Mais, mas... mas a tinta acetinada ressalta mais o... os, defeitos, os, defeitos. os defeitos. Se a pessoa não quiser ser muito cuidadosa, a reparar exatamente. as fissuras, etc. E até mesmo nem é só as fissuras, mas defeitos, os defeitos o da pintura, da, do, do rolo. Exatamente. Porque a tintas é assinadas, como levam um brilho, Basta ter uma fissura, uma cova, quebra ali o brilho e parece que logo. puxa mais para a vista, percebes? Um dos motivos do teto também ser é sempre pintado em mate, além da, da, da condensação que eu te expliquei previamente, é mesmo isso, é que os tetos também nunca são muito direitos. A gente pois é que está aqui em baixo e não, não, é teto não teto tem essa no... exatamente. São pintados com Exatamente. Não tenho essa noção. Se pintar um acetinado, podes notar mais, mais, mais esses efeitos, mais exatamente. Ora, vamos aqui fazer então a aplicaçãozinha prévia. Olha, vou-te fazer aqui mais uma pergunta da Tânia que diz E a umidade que está infiltrada na parede causa causada por mau isolamento de um poliban também pode ser este processo? Resolvendo o, o problema, ou seja, a infiltração primeiro, isolando bem, depois pode usar, pode usar este processo. Okay. Este processo, depois de tu resolveres a infiltração, podes sempre usar este processo, porque okay. depois de tu a. A infiltração, a maneira de, de eliminar o fungo esquema é, é sempre esta. O mesmo. É sempre o mesmo. A infiltração, só, se for umidade por infiltração, ou um tubo roto, ou um mau isolamento da. De... A primeira coisa que a gente tem que fazer é resolver primeiro o problema, exatamente. percebes? Para depois conseguires. Conseguiros... Imagina, se, na, às vezes temos uma que aparece no, no quarto hum? e, e a derivada da banheira está mal isolada, exatamente, por exemplo. Exatamente, exatamente. E a parede começa a descascar, mas aí temos que fazer. Exatamente. Aí seria. Atenção, se for um pequeno descasque, não tivesse litro, não tiver aquele, aquele algodãozinho, aquela, podemos usar por exemplo esta massa, o Aquaplastic okay. Express, que é uma massa que também resiste bastante a, às umidades. Esta massa até por exemplo, agora também a título de curiosidade, ela dá para. ela agarra a todo tipo de superfícies, uhum. Azulejo, vidro, plástico, tudo, tudo. Okay. E hum, é uma massa muito usada, por exemplo, agora está para pegar a moda até por se calhar até pelo bem-estar, tirar banheiras e pôr para de baixo, ou para dos uhum. E então, tu quando tiras a banheira, aqui, da banheira para cima levava azulejo, aqui já não leva, não e tu podes fazer o preenchimento do, do, do, do, da parede e o barramento no azulejo com esta com esta massa, okay. mesmo um azulejo de, banhe de, de, de banheira agora depois tens que dar uma tinta própria para resistir à umidade sim. direta mas aqui na água mas podes fazer um guardamento de um azulejo exatamente. essa massa já é branca, é como se fosse um e, exatamente um e adera todo tipo de materiais e dá-te um enchimento que eu ainda estive a fazer um vídeo sobre massas e o que a gente tem que ter cuidado nas massas é a capacidade o de, enchimento de enchimento que elas permitem fazer massa. profundidade, não interessa nem a largura nem o comprimento, interessa a profundidade e esta massa dá 5 centímetros de enchimento. É quase um gesso. Eu costumo dizer aos clientes, se tiver um buraco maior que 5 centímetros, ponha um tijolo, o tijolo tem 7, ponha um tijolo. <risos> claro, no, no, e já há tijolos mais pequenos. Exatamente, 5 okay. centímetros já é, já é... Já é um bom já, enchimento. Já é, Sim, porque há muitas pessoas que tapam, por exemplo, buracos com massas de, de acabamento. De, exatamente. de 2 milímetros. E o problema é esse, está sempre porque a bater. está sempre a bater. E depois, muitas vezes, a, a massa, ou seja, o produto é que fica com... A, como há o... o cliente fica desiludido com o produto e o produto não tem culpa nenhuma. Exatamente, esta informação vem sempre na embalagem. Por exemplo, o cima, que é esta massa que está aqui, é só para buracos, ou seja, a fissura é claro. 2mm de espessura. Por exemplo, um buraco de um parafuso tem uma muito mais. É, de fim, sim. é mesmo? Uma pequena fissura, um descasque de pintura, imaginemos uhum. que a tinta aqui descascou para fazer a reparação, a reparação disso. Isso é uma massa muito boa. Mais do que isso não. O universal inventar. também é do género do pluma, com, uma, com a particularidade, que só, também só dá 2 milímetros de, de, de enchimento. Okay. Por isso já tens de ter um bocado mais cuidado com o que é que vais, com o que é que vais preencher. Mas okay. também resiste bastante às umidades, o, Sim, uh, o universal. E, uh, universal também dá para azulejos, mas exatamente, também tem, tem mais limitações. Exatamente. Tenho aqui uma pergunta também Sim. da senhora Edalina. Uh, por favor, diga-me o nome do líquido da... Umida, da da umidade do líquido. Deve ser o desinfetante? Deve ser o desinfetante. Chama-se mesmo. Não, é, não, este não dá para enganar. Isto Sim. é para desinfetar, chama-se desinfetante a coisa. Porque oh. é à base de água, não tem cheiro, não tem nada. Não um, Olha, isso também é uma vantagem. É, é. É porque, por exemplo, plastron, pronto, tem sempre um plástico Até de cheiro, por, também posso fazer uma, uma ressalva. Já já aplicámos, mas faço uma ressalva. Já há muitos anos que ele é à base de água. É diluído mas houve um o tempo que era diluído com solventes. Era a 100% era. na mesma, mas com solventes, com diluente, uhum. com diluente. Como agora já há e muitos menos, anos já evoluímos que é... muito... Sim, sim, graças a Deus, estamos a evoluir. Há muitas pessoas ainda que duvidam da da, da, da qualidade, da eficácia, do produto, da eficácia, da, da eficácia da, das... Já não é. Sintética. É um conflito geracional. Às vezes é por exemplo, pessoas mais antigas, agora vamos falar de pintoras profissionais, não bricolais, não é? Uhum. Por exemplo, as pessoas, que é um contrassenso, mas as pessoas mais antigas, pintoras há mais anos, são contra os sensores. Os mais novos são, gostam mais dos é sensores. Verdade, é verdade. Porquê? Porque o extensor realmente ajuda-nos a pintar, mas tira a sensibilidade tira, à mão. Exatamente. Tira -se não controlamos bem. Se tu não tiveres cuidado, quando estás com o extensor. Tu vais fazer mais pressão aqui, aqui menos, mais pressão aqui em baixo e a quantidade de tinta que deixas na parede não fica uma quantidade uniforme, percebes? Uhum. Por isso é que pintores mais antigos gostam mais de, de estar com o rolo na mão. Para conseguir Gostam de, de rolos, por exemplo, estes rolos 25, de 25 cm maiores. Os pintores assim mais antigos gostam dos, dos 18, porquê? Imaginemos que a parede tem uma cova, com um rolo de 18 é mais fácil conseguiste deixar a tinta na, na cova. Com um rolo grande, ele pousa aqui pausa ali, e ali, é difícil, exatamente, eles não são flexíveis, é difícil de, às não vezes sabe. deixar a tinta deixar a tinta. Sei, tem razão, mas tem razão Tem, tem. Há as muita as coisa que se foi perdendo. As tintas, graças a Deus, estão a mas houve muito método de pintura que se foi perdendo ao longo do, do, dos anos e, e faz falta hoje em dia. Faz falta hoje em dia, atenção. Não é só. Não, que... Hoje em dia não é tudo bom. Não é... Sim, mas, mas os produtos A nível de produtos, a, sim, produtos a nível de produtos, acosos, até por causa do ambiente exatamente. e isso tudo, temos que também ter, ter esse cuidado e cada vez mais as empresas têm esse cuidado de, de, a de, a de, de, de, de proteger o ambiente e de não estarmos... E até uh, para a nossa saúde, porque e a os nossa produtos super Exatamente, exatamente. Mais uma pergunta aqui da senhora Esmeralda. O que se deve aplicar nas fissuras? Nas fissuras é uma boa pergunta. podemos aplicar. Aí existe Depende. uma panóplia de, sim, de, de, massas. De, massas, de massas muito grandes. Sim, existem mas, por exemplo, aplicar por exemplo, o Express ou o Universal, se a fissura não for muito profunda, percebes? Uhum. Eu, eu, eu consigo sempre o Express, como ele dá 5 centímetros, uma fissura de um centímetro coisa... dá para tudo, percebes? Não tens que estar com esse cuidado de... Exatamente, de, de estarmos a comprar uma para encher e outra para nislar, o Express... Exatamente, também produto. tínhamos o Pluma, por a exemplo, pluma não está também. aqui, mas o Pluma... Não dá para fazer barramentos, só dá para fazer enchimento de, de, de buracos, sim, de que fissuras. Tem uma textura... Exatamente. Não dá, por exemplo, imaginemos que eu queria fazer um barramento da parede, não conseguiria com o pluma. Teria que ser com uma massa com Mas uma massa com uma de massa de em pó, essa é a espécie, sim, sim, sim. nós fazemos a consistência que precisamos. E depois as, as massas em pó têm uma vantagem. Os clientes, principalmente na bricolagem, gostam mais das massas prontas. Claro que é só... E, e não deixam de ter razão, não, não, não, não, não, errados, é não prática, estão errados. não não prático, realmente. Agora, as massas em pó têm a vantagem de que... Uh, enquanto as água elas não secam porque ela vem ali no Exatamente, saquinho, vais fazendo à medida que tu queres. Uh, seca mais depressa. Seca agora. mais depressa, geralmente a mesma massa. Por exemplo, o cima tem uma massa equivalente em pó, que era o standard. Uhum. O Cima demora de 24 horas a secar. O standard demora 2 a 4 horas a secar. Ou seja, é, é diferente, é diferente. Okay. E, uh, tem a única, a única desvantagem que as massas em pó tem, é que tem que ser o cliente a fazer. A fazer é a única... mas não, tem nada que não, não tem nada. Eles vêm todos eles. Bem aqui. Até diz a produção. Nas... Exatamente. Bem aqui, 0,45 litros por quilo. Basicamente é dois copos de massa, um copo de água e está feito. Okay. E me, ainda nos permite, por exemplo, há clientes que gostam de trabalhar com a massa mais dura, há clientes que gostam de trabalhar com a massa um bocadinho mais mole. Consegues ainda jogar com isso, enquanto que as massas prontas e não, é, aquela, é aquela densidade e a consistência e não, não há e nada a fazer. E vezes estraga-se porque compramos um, um, um pote grande, não é, Exatamente. e não usamos e ela acaba por secar. Gente, outra coisa, quando, massas prontas a gente havia de tirar a massa, abríamos a embalagem, retiraríamos a massa e fechar a embalagem, percebes, uhum. porque o ar é que faz secar, faz, faz secar. Caro. Não convém, por exemplo, eu andar aqui a tapar fissuras nesta parede toda com a, com a embalagem sempre a a sempre aberta. aberta. E outra coisa. Depois de, de, a gente faz a ativação da massa, faz a aplicação da massa, sobrou um bocadinho, bota fora. Não mete na embalagem, porque a massa que tu estás a usar já está com o processo de secagem ativado e se tu puseres na embalagem ele vai acabar por, por, por, secar por, por secar, por fazer secar a massa. E ter o cuidado de ir sempre rapando as beiras, uhum. porque a gente com a espátula de tirar vai sempre dando massa aqui nas beiras. Convém ir sempre retirando para não cair... Porque depois a massa que fica aqui na, na, nas beiras seca mais depressa do que a outra massa. E depois, quando tu vais a tirar a massa, ela te cai na massa, estás a aplicar e fica lá, não é o mais, o mais aconselhável. Ok. E vamos, aplicar vamos então, então aplicar ah. aqui o, o Robiotel, o vamos só fazer o um meximento prévio, que deve-se sempre fazer, aqui mexer bem na embalagem, para não termos nenhum problema, nem ficarmos tristes. Tenho aqui um senhor que está a fazer uma sugestão. Diga-me. Uh, um senhor não, uma senhora que podíamos escrever o esquema com os produtos e a ordem da utilização para guardarmos e quando, quando quisermos comprar. Sim, sim. Mas eu, eu posso já fazer isso. Eu por exemplo. Tu... Uh, uh, mas é uma boa ideia que a senhora. É uma, boa uma, uma boa ideia que a, senhora, que a senhora deu. Mas por exemplo. A secção de pintura, quando faz topos com estes produtos, tem lá tem. os espaços, os espaços, realmente tem lá. Mas não deixa, mas lá está, a senhora pode não vir à, à loja agora, ou quando vier, ou quando, quando, quando vier não estar não não este produto em destaque okay. e não deixa de ter, não é uma boa, uma boa ideia. Então, e, mas eu posso repetir agora para pode, a, se ela quiser escrever já no papel porque assim vem à loja e a Exatamente, ao já precisa. sabe, já sabe. Então, para começar. Lechívia, também vendemos na nossa loja, uma, uma tampinha de lechívia para um litro de água exatamente. para dar a parede. Depois, deixar secar, exatamente. aplicar Deixar secar de um, um dia para o um outro, aplicar o desinfetante é aquoso, que é um produto muito fininho, muito líquido, e é aplicado diretamente, tal e qual como vem, na parede com uma escova de caiar. Um pincel de caiar, exatamente. Um, um pincel de caiar para, para penetrar bem na parede. Exatamente. Certo? Depois esperamos 24 horas certo. Seco, e aplicamos o primário antifungo, certo. que é este. Exatamente. O primário tem que ser diluído a 100% com a água bem. e é aplicado com um rolinho antigota para minimizar uh, os, salpicos. <risos> os salpicos. É aplicado em duas de mão, Não, uma de mão é suficiente, de mão. deixar secar 6 a 8 horas. Seis e depois aplicar então a pintura a pintura é, há várias pinturas claro. mas estamos neste momento a, a falar da Robbie Hotel que é melhor é melhor. a nível é, uma é o que pintura... eu costumo dizer aos clientes por exemplo agora também faço, faço um pequeno à parte a nível se, nos sítios onde por exemplo nos onde não tiver condensações, essas não tiver umidade a tinta pois... há, tintas, ah, há outro tipo falar... de tintas que faz a mesma tem a mesma brancura, a mesma cobertura tem tem uhum. tudo Agora, a nível de resistência às umidades e este produto é específico para para as umidades, percebes? Uh, se me perguntas assim, olha, eu não tenho uma sala que não tem problemas de umidades, não tem nada, aconselhas-me a aplicar o Robatel? Não, não, não Não quer dizer que não o possa fazer. Podes fazer, mas, mas não há essa necessidade. Não, não, não, não há essa necessidade. Okay. Tenho uma sala, ou uma cozinha, ou uma casa de banho, que geralmente é o sítio onde ganha mais, mais condensações, Uh, Aconselhas-me a aplicar o robertel? Aconselho, aconselho, não aconselho há mais mesmo. condensação? Muito mais resistência. Não, não tem comparação. Não tem cooperação. Podes -te usar, cooperação. Exemplo, no, junto a um fogão? Agora podes, aqui a inventar, podes, podes. também cria ali muita condensação. Exatamente. Podes, podes. Não há problema nenhum. Uh, o robertel tem a vantagem... A nível de umidades é mesmo o melhor produto que a gente tem e é mesmo eficaz. E é mesmo eficaz. E, e é muito opaco. Muito opaco, exatamente. E é um produto que também é um fácil de trabalhar aqui. até. Muito fácil de trabalhar. Cortas-me um bocadinho de papel se faz boa Joana. Corte, senhora. Desculpe lá eu estar a abusar da sua bondade, mas, mas tem que ser a, a limpar a embalagem e okay. não, não, sujar, não sujar. Portanto, dá para Já. ver que ela é uma tinta grossinha. Aliás, Exatamente. nós podemos identificar se uma, se uma tinta é boa ou não uh, pela consistência da tinta, ou não. Ou isso engana um bocadinho, porque nem sempre. Nem sempre. Exatamente, nem sempre. Só têm cargas. Por exemplo, carga, as tintas assinadas fazer... têm menos cargas, ou seja, são mais líquidas, perdoa-me a expressão, do que uma tinta mata, porque a tinta mática hum, leva mais, mais cargas, carga. exatamente. Antigamente até se assim, quanto mais pesada fosse uma tinta, menos qualidade tinha. Menos qualidade tinha porque era muito. É menos era era só pesada. Car... Carga. É, era cargas, exatamente. Era só cargas. Ok. Ora bem está-me a então, faltar aqui é o Ah, o ruim. que tenho eu. Ah, ah, ah, ah estava com medo que eu fugisse. disse. podemos usar uns rolos de esmaltar para pintar a parede? Os de pelo curto, que chama pelo de rato. Podes, embora já tens que ter mais sensibilidade. Porque vais de, o, o, quanto mais curto for o pelo, menos tinta tu estás a deixar cada vez na, na, okay, na, na, parede, na parede, percebes? E corres o risco de não deixar uma camada uniforme, percebes? Hum é preciso ter um bocadinho mais de cuidado, mas podes, podes perfeitamente é. utilizá-lo. Salpica sempre mais, porque também quanto mais curto mais for colidinho. o pelo, mais, mais vai salpicar um bocadinho. Mas às um vezes cadinho. tens a impressão, quando olhas para um rolo de, de, desse pelo, uhum. parece que vai ficar menos uniforme do que sou. Um, não, um, principal, menos... atenção que a, a qualidade da ferramenta também interfere no, no, no acabamento e, na, e no... Uh, no Sim, no... comprar um rolo mau, não vou dizer aonde, mas já comprei rolos em sítios onde nós vamos para nos orientar assim rapidamente exatamente. Não é? e, e corre muito mal. Exatamente, e a, atenção, uh, até mesmo na capacidade, do, do, porque, sim, porque um bom é rolo não é só para dar um bom acabamento, até mesmo a capacidade de uniformização que eles têm, há rolos que tu veis aqui ao tabuleiro, molhas a tinta, espremes e ele fica logo com uma quantidade de tinta uniforme pelo rolo uhum. todo. Há outros que não, depois há uns que o pelo abre, sim, e invés de fechar, exatamente. A, a fazer, Atenção, no... isto que a gente está a fazer aqui agora, não havia de estar a, de fazer assim. Por exemplo, este rolo é novo, havíamos de lavar... lavá-lo primeiro, rolá-lo contra uma parede, contra um cartão para tirar a umidade, porque os rolos, às vezes quando vem de fábrica, alargam sempre Sim, um, largo um bocadinho não de pelo, de pelo. Aliás, é, as é normal, também, as trinchas as as as é, é a mesma coisa. As é a mesma coisa. Uh, tenho aqui uma senhora que está a perguntar qual é a melhor forma de resolver o carunche no teto da casa de banho. É, basicamente é, é isto. isto. É isto. Estamos aqui a... Agora, é preciso é seguir esses quatro passos, porque Sim. muitas vezes a gente não, não salta salta passos, percebes? O ideal seria seguir os quatro passos. Limpeza, desinfecção, desinfecção proteção e acabamento. São os quatro passos que a gente deve resolver. Para um brincoleiro é mais preguiçoso, qual era o passo que podíamos saltar? O, nenhum o, o, Eu acho que não podes nenhum. nenhum. Neste caso, porque é como eu te digo, a, a nível de umidades, o caruncho, é isso tudo, a gente faz mal à saúde. A gente só se preocupa por uma questão de estética, porque é feio e porque leva visitas a casa e parece mal. É Mas havíamos estar preocupados com a nossa saúde, vale que isto faz, que faz mal, faz, faz, sistema. faz. E, e faz muita diferença por, por exemplo, Tu compras o Robetel, como eu te disse, é a melhor tinta que eu tenho para umidades. Mas chegas aqui, nem desinfetaste, ou só putestes esta lixiva e vais pôr o Robetel. É o que eu te disse, olha tu vais estar a alimentar o vírus, Exato. o fungo, a no e, ele, e ele vai aparecer outra e depois diz assim, gastei dinheiro na tinta, que era melhor e não balia nada. Não, a gente não seguiu o esquema de pintura. Porque cada vez mais as pessoas, principalmente agora aqui no mundo da bricolagem, as pessoas têm que pensar que em esquemas de pintura, é a palavra que tem que ficar na cabeça das pessoas é, é esquemas esquema de pintura. pintura. O que é um esquema de pintura? É os passos que uma determinada marca ou uma determinada tinta te aconselha a fazer para, para tu, garantir, para, para garantir que, que, que o sistema é eficaz. Certo? Okay. Porque eu costumo dar muito, muito exemplo. Eu, não, eu, eu, eu posso comprar um Fiat Uno e vou pôr-me todo um Ferrari. Ele vai andar, mas não vai travar, não vai virar, não vai fazer tudo da mesma maneira. Por okay. exemplo, o esquema, o problemas de umidades, tem um esquema de pintura, pintura de metais um forrosos, tem outro esquema de pintura, metais não forrosos, tem, tem outro, outro esquema, esquema de, pintura. de pintura. As pessoas têm que pensar é no esquema de pintura. É, é, é isso. E também gostava de fazer uma à parte, não sei se é, se é oportuno ou não, mas também vou-vos dizer. Tentar sempre levar tudo da mesma marca. Não, não estou a dizer que tem que ser tudo da Robelac, sim, não é sim, isso sim. que eu estou a dizer. Mas Porquê? porque a marca cria um, um esquema próprio? Exatamente. Cada marca cria. E, por exemplo, eu sei, eu sei a Robelac sabe, o resultado que a tinta de, de acabamento tem em cima dos meus primários. Não sei em cima de outros primários. À partida. Não podemos dar a garantia. Estamos a falar de produtos aquosos, não, mas não se não sabe. Percebes? Por exemplo, nós temos um primário que é o teu terreno, que o nosso esmalte dá para dar. Esmalte, é um primário para depois levar um esmalte por cima. E o nosso esmalte SMP, o brilhante, não adere sobre aquele primário. O meio brilho adere, o fosco adere e o brilhante não adere, okay. percebes? Por isso, quando tu aplicas, por exemplo, a minha tinta ou a tinta de, de, de, outra, de outra marca em cima dos meus primários, uh -huh. pode às vezes haver alguma incompatibilidade, incompatibilidade. E, e depois é difícil, porque o da tinta vai dizer que foi o do primário, o do primário vai dizer que foi o da tinta Sim, e não pois quer pois dizer que seja que que uma... má fé, pode, porque não há estudos para, para, para compreender isso, percebes? Okay. Pode haver, às vezes, alguma incompatibilidade. Ora bem, vamos só fazer aqui a aplicação Vais, da, da pintura, tinta, vou -te por mais ainda tem tempo. Tens, tens tempo. Prontos. Uh, como se limpam os restos da tinta que ficam secos em rodapé, Sim. seja tinta aquosa ou malta acrílica aquosa, algum truque? É muito difícil. Para além da água morna, diluente celuloso? Não, não, não, não, água morna e um de leve ainda, mas o ideal, isso era outra coisa que, ideal, eu, que eu também gostava, é produzir. era isolar, perder muito, perder. Costuma-se dizer muito tempo com isso, mas A é... fita e a lixa é a primeira, as duas primeiras ferramentas de um pintor. Uhum. É a lixa e a, e a, a fita. A fita de pintor. E a fita de pintor, exatamente. Porque se tu não isolares bem o rodapé, por exemplo, estás a pintar, depois no fim ficou tinta lá, tu vais lá esfregar a tinta, vais sujar a parede. E acaba por ser um ciclo vicioso. Mais vale perder um bocado de tempo é proteger a, pr tudo. a proteger tudo. E a Quando eu falo lixa, porque falo na preparação da parede. Se tiveres alguma coisa para lixar, lixa, deixar a parede o mais uniforme possível. Porque ou a seja, tinta. Já tem uma preparação antes de. Exatamente. Do a tinta de... dá protesto. Porque, por exemplo, há muito há o muito mito de que a, a primeira coisa de uma tinta, ou a primeira importância de uma tinta é dar cor à parede. É mentira. A primeira coisa de uma tinta é proteger a parede. Isso é a primeira importância de uma tinta, a cor bem é por isso bem nós pintamos, não é? Por exatamente, dar exatamente. Exato. Porque há muito o mito que a gente pinta só para dar a cor à parede. Não, a primeira importância que uma tinta tem é proteger a parede, uhum. principalmente a tintas do exterior e, e ainda, mais, ainda. ainda mais. E um, a nível de, de tudo que seja imperfeições, a tinta vai, vai, fazer, vai fazer notar mais, certo? Uhum. se as imperfeições já lá tiver. E depois corre-se muito o risco disso, que a pintura como é a última coisa que leva a uma parede é sempre culpada de tudo. Aparei o que eu abaixo. Pois foi, a tinta, umas foi, marças, muito peso. foi a tinta que e não exa continuou. Exatamente. exatamente. <risos> tudo é culpa da tinta. A tinta é sempre a culpada de tudo e muitas vezes não tem culpa, percebes? A preparação é fundamental e o isolamento é fundamental. E perder tempo, porque dá trabalho. É uma coisa que dá trabalho às vezes não fica bem à primeira, temos de tirar, mas tentar fazer o melhor possível, porque vai poupar no fim e não vai, vai ficar um, um trabalho mais, mais, mais profissional, mais, mais impecável. Claro. De qualquer forma, de. Não. Água morna. Água morna e detergente, porque pode usar um scotch brite, porque ajuda a. Mas joder leve também, não leve andar, de andar, de andar a esfriar. E diluente, vai provavelmente tirar. Exatamente, o, o pode atacar a, a, verniz, a, pintura. Atacar e, a pintura. Exatamente. Ou verniz exatamente. Pra, nada de solventes. Nada, pra, nada, nada. Água morna e, e a paciência. Não ser e que paciência. a senhora paciência. queira repintar o rodapé, nesse ah, caso. Sim, pode... aí, aí sim, aí sim, aí poderia pôr, ou até punha de capão, e tirava tudo, tudo ah, sim, que lá não, estava. E deixava só o. fazer volume e voltava Exatamente. Por isso é que o isolamento é muito, muito importante na, na, na pintura, porque é dos trabalhos mais chatos, não te vou mentir. É dos trabalhos mais chatos, é andar muito. ali... Mas eu sempre. Alguém faz essa parte toda e eu depois pinto. é justo, fazer é, isso. Justo, é justo, é justo, não é? Justo. Até, Bom, aí, até aí não, não deixa só de ser justo. Negociar, arranjar um parceiro e negociar. <risos> Exatamente. Uh, então, temos 5 temos minutos, mas vou-te colocar mais uma pergunta. Dime. Mas podes ir pintando. Posso. pronto Vou já pintando, aqui vou só uh, pôr a fita. Ora, que que a senhora ainda pergunta... Olha, há aqui um, uma senhora que diz que está a gostar muito de ti, Bom, sim. não é? Ainda bem. Ainda bem? Ainda bem. Que lixa se deve usar para depois aplicar o betume em fissuras e antes de voltar a uma pintar? Uma lixa 220. Ora, que lixa? Uma lixa de parede. Sim, uma, é? uma lixa de, de grão fino, 220, 180, por aí. E atenção, cuidado com o lixar, porque eu já expliquei num, num, num vídeo anterior que tinha feito que a gente ao lixar, se não tiver cuidado, ainda estamos a piorar. De cada... Lixar é em movimentos circulares okay. ou de leve, não é andar aqui a esfregar sempre a no mesmo sítio. Porque senão acabamos por fazer, fazer cobras. É, fazemos uma é. coca assim. Exatamente, é preciso, okay. é preciso ter um bocado sim, de e cuidado. E o grão da lixa aqui é importante, porque se levarmos Exatamente. uma lixa muito grossa, vamos Exatamente. estar a riscar. Vai arranhar, vai arranhar. Vai muito. se mais. Há uma lixa mais fina de 220, Portanto, 180, 220. 220, seria, 220? Seria o ideal. 180 a 220, Sim, exatamente. Parede, porque, porque quanto maior lixas. o número da lixa, mais fina é. Fininho. Portanto, mais grãozinhos tem exatamente. na folha. Exatamente. Portanto, quanto exatamente. maior o número. Outra coisa que eu também posso dizer, isto também era uma dica, já, as disse, já o disse em outros, em outros workshops, mas também posso dizer este. também porque Partilha pode saber, todas. Quem pinta com a mão direita, uma dica, não há uma regra, deve pintar a parede da direita para a esquerda. Okay. Vou te explicar porquê. Tu estás a pintar em cima da escada, desequilibraste, vais pôr a mão esquerda na parede. Assim estás sempre a pôr na área não pintada. Que não está a percebes? Pintada. Exatamente. É uma dica, okay. não há uma regra, mas é uma dica. Por acaso aqui muito a baixa. parede é baixinha, dá para a gente chegar sem escada, sem nada. É, eu fiz uma parede muito baixa. Fizeste não, uma não, parede não, impecável. <risos> nada, Tentaste -te, parabéns, fizeste uma parede impecável. Quando eu precisar, já <risos> sei... é sabes, quem comigo que eu faço uma quem é que uma parede. É que com, é que com quem é que eu vou falar? Portanto, não há que nenhuma ciência, é aplicar a tinta. Não, aplicar a tinta não há ciência nenhuma. Agora, por exemplo, imaginemos que isto carro, era... Assim, isto era uma assim. pare... A gente devia pintar de cima a baixo. A gente está a fazer aqui também só por causa até das câmaras e tudo. Mas imaginemos, pintámos o primeiro metro. Quando... Vamos buscar tinta ao, ao tabuleiro. Quando vamos pintar o segundo metro, não convém começar onde acabámos o primeiro. Bom, convém bom. começar um bocadinho mais ao lado e levar a tinta para onde acabámos. Ah, levar, o... ah, já a levar a ser... menos tinta para o sítio. porquê Porque aqui já tem tinta. Se eu, com o rolo encharcado for logo ao sítio onde eu acabei, vai criar aqui uma sobreposição, percebes? É mais okay. fácil disfarçar as emendas, as emendas do, um, do rolo. Ok. Ora bem, vamos lá Olha, então. Temos quatro minutinhos, mas. Ah, ainda eu, dá tempo de eu acabar dá tempo de tu aqui, mas vais... pintar essa parede e mas... para eu, vou-te pedir só para falar. Diz-me. Uh, destas outras tintas, porque realmente quando nós chegamos a um linear, se não se não tivermos a oportunidade de falar com o um colaborador, vamos ficar. Muito perdidos a tentar decidir qual destas é que levamos, Qual correto? destas coisas é que, é que vais... Ai, é que vais há tantas, qual é né? que eu vou comprar? Então... Ora, já está. Ora diz de identificar, acho eu. Isto é uma gama Isto é uma alta. gama? Não, esta não. Esta aqui, não. cuidado. Cuidado com uma coisa. Cuidado. Isto é uma tinta dois em um, que é um primário e tinta, mas um primário de opacidade, não um primário antifúgico. Antifúngico. Não, não, não, não. Um primário de opacidade. Hum, é uma tinta dois em um, é uma tinta... Tem bastante relação. É uma ótima cobertura, foi o que eu usei nesta fase. É, exatamente, relação qualidade preço é uma excelente opção. É. é uma excelente opção na relação qualidade preço. E tem antifungo. Tem antifungos, aditivos antifungos. vou-te ser sincera, a romelaque. Nós falámos do aditivo. A Eu isto que eu posso dizer pode ser mal interpretado, mas não é. Ela sempre usou antifungos eu nas sei, suas. Estás, mas não dizia nas embalagens. Mas, como aquilo para nós era normal. Era é normal não exatamente. dizíamos na embalagem, porque era era a gente partia do pressuposto que, que, que é normal, tipo, que é, normal, que é normal, exatamente, fazia parte. Hoje em dia, como cada vez mais as pessoas se preocupam com isso, e a gente é mais também fácil de exatamente também temos o cuidado de dizer esta aqui é que é uma, uma tinta exclusiva do lá okay. do lá e aqui do grupo a, do grupo okay. é uma tinta exclusiva também é uma tinta para interior só uhum. com bastante qualidade com bastante qualidade e, e também tem bastante resistência aos fungos aos chuvas ok depois e também exatamente Mato. depois temos aqui o vinil rap, que já é uma tecnologia diferente. isto é uma tinta vinílica, ou seja, na sua e composição é? leva resinas vinílicas. Ah, vinílica. Não há okay. é um palavrão. Não é, já é uma tinta vini... vinílica. vinílica. E é vinílica? Não é vinílica. Eu vinílica porque eu sou, do Porto. Pronto, eu sou claro, do Porto. Eu sou do Porto, é vinílica. Mas prontos. Ok. A gente troca os viés pelos viés. Uh, mas o que me estava a dizer? É uma, uma tecnologia tinta mais recente. Uma tecnologia e, e por si próprio resiste mais às umidades. uma tecnologia que por uhum. si. Por ser o facto de ser esta tecnologia, é um tem bastante. Tem, exatamente. Forma um filme mais é. resistente. Depois. E temos os clássicos, não é? Temos os clássicos, exatamente. O Stockholmato é uma tinta com mais de 50 anos. Todos os mais ótimos lembram-se do Reclame. Exatamente. Foi dos dos Reclames mais, mais icónicos de Portugal. Exatamente. Foi dos Reclames mais icónicos de Portugal. É uma tinta com bastante resistência, uma tinta que toda a gente conhece. Pode ser dada no exterior ou no interior? Esta pode ser dada no interior ou no, no exterior. exterior. Muito, Muito bem, bem, Joana. Muito bem, estás bem. a trabalhar bem. Estou a trabalhar bem. E temos a rev. depois temos o rev, também uma adoro. tinta que toda a uma gente das conhece. Que tem a vantagem que, como é semi-assinada, nem é mate nem <risos> é acinada, consegue arranjar o melhor dos dois mundos. Tem a cobertura de uma tinta mate, mas tem a lavabilidade e o brilho de uma tinta acinada. O brilho tem menos um bocadinho, tem menos, mas consegue a resistência à lavagem, a resistência aos fungos, Sim, consegue ter a resistência do acetinado. Ou seja, consegue buscar o melhor dos dois, dos aí, dois mundos. Só não falámos, foi aqui do aditivo? Ah, do aditivo. O aditivo, o aditivo, o aditivo, o aditivo eu realmente eu. tu, tu, tu tiras-me tudo. Tenho eu. Não, este aditivo <risos> podes a misturar na, na pintura. Para lhe dar mais resistência. Que não, Exatamente. Que não tenha, tipo, que não que não tenho, tem. ou até mesmo que tenha e queiras lhe dar uma resistência. No Robertel, por exemplo, não tinhas essa necessidade, sinceramente. Ou nestas tintas mais. Agora, compras uma tinta mais fraquinha, queres dar resistência, podes lhe dar. Agora, sinceramente, estou a falar do coração. Do coração. Do coração. Não é a mesma coisa misturares um aditivo numa tinta do ou que, que tinta já comprares uma tinta aditivada. Não é a mesma coisa, percebes? Agora, imaginemos, já tens a tinta lá em casa e queres aproveitá-la, aí sim seria uma boa, uma boa opção. Agora, okay. compras uma tinta mais fraca e compras o aditivo, não, seria, não, seria, okay. não, não é que não o possas fazer, mas não seria, não seria a, a melhor opção. Atenção okay. com o aditivo é em proporção à tinta. Exatamente, portanto é... O de litro é para 15 litros e este, e este, é, para este é para 5 litros. litros. É, exatamente, exatamente, exatamente. Só mais uma perguntinha porque temos que fechar o workshop. A minha casa tem umidade principalmente nos tetos e nos cantos. Todos os anos lavo com lexívia. Devo usar as quatro dicas? A parede é areada. É igual, é igual. É igual. Deve deixar... De... O, o problema aliada, é que todos os anos só limpa com lixívia, aí é que está é o problema, percebes? Ou seja, a lixívia está a potencializar ainda mais o Exatamente, do... Exatamente, A, a lixívia faz a descoloração do fungo, mas não o elimina em, em profundidade, percebes? Ah, Por isso é que é o problema. Ela pode subir todos os espaços tirando que se calhar... Não, não até uh, a lavagem tem que usar sim, uma escova ou... Sim, tem, tem que usar, exatamente, sim, no areado, permite, sim, exatamente. No areado, um pode usar uma escovinha ou qualquer coisa sim. para chegar àquelas covas do do sim, sim, do sim. do, mas, do, mas do todo exatamente. Agora o sistema, Agora, vai o sistema ser igual. é sempre é sempre o mesmo, é sempre o mesmo. Sim, senhor Pedro, muito obrigada Nada, João, Olha, foi um prazer. Os clientes gostaram muito disso, é que temos tens muitos elogios. Obrigado. como não podia deixar de ser, não é? Muito obrigada por teres vindo. Obrigado, por estares aqui as nossas revistas. Obrigado um a todos, mais uma vez em casa por terem estado connosco pela vossa participação tão exaustiva. Já sabem que no próximo sábado estamos de volta, às três horas, e vamos falar sobre esquemas de pintura, como diz-me o Pedro Patrício, para metal e para madeira. Portanto, conto com vocês. Até lá. Obrigada mais uma vez. Beijinhos.